O nosso primeiro vídeo foi registrado por um trabalhador noturno de uma estação ferroviária localizada em Viena, capital da Áustria. Um funcionário havia acabado de bater o ponto e enquanto se dirigia à parte frontal do trem, para fins de serviços de manutenção, algo estranho apareceu em uma das janelas. Certamente um vagão assombrado, por isso que eu digo, jamais viaje ou permaneça num vagão com menos de três pessoas, pois caso haja apenas você e mais alguém, é bem provável que na verdade você esteja sozinho. Não sabemos aonde o vídeo a seguir foi registrado, mas são imagens perturbadoras. A primeira impressão que temos é que se trata apenas de um homem muito baixinho cometendo atos de vandalismo, mas ao olharmos com mais atenção e mais de perto, bate aquele arrepio. Repare que ele anda feito um animal, parece que não toma banho há semanas e possui uma face muito bizarra. Seria esta coisa algum humanoide mitológico ou algo maligno, talvez um zumbi? Será que existem mais deles por aí? Uma coisa é certa. Ele é muito agressivo. E se vê-lo por aí, corra rápido e peça ajuda. O vídeo a seguir foi registrado no Japão por uma criança que estava muito assustada em seu quarto indicando que havia alguém com ele ali dentro. Alguém que ele não conhecia. Então, com seu celular, ele começou a filmar e o que conseguiu captar vai te deixar em estado de choque. Prepare o coração e veja com seus próprios olhos. Sim, ao seu lado, há uma mulher cabulosa com um rosto podre como o de um cadáver já em decomposição e cheio de vermes por dentro. Não é possível que esta coisa asquerosa seja sua mãe.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 Well it's right, saying something. Oh W die now. And how do you expect that to happen? Okay. I L Kill.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 Sim, eles ouviram um barulho estranho e após uma visão demoníaca, entraram em estado de pânico. No nosso próximo vídeo, um explorador de lugares abandonados, o Sullivan, dirigiu-se a uma casa adquirida por 18 mil reais na Dark Web. Há registro de que 47 pessoas que adentraram nesta casa nunca mais foram vistas. Eu vou entrar, eu vou pedir licença, vou entrar com K2 A gente faz uma equipe, a gente está pousando uma noite aqui, ou duas que seja Olha, é um grilo, mas tá estranho né, só a gente entrar Tá ligado, é né? Da última vez, pega muita coisa. Olha isso, mano. Tava procurando alguma coisa aqui. Olha, tá deixando eu surdo, mano, esse barulho. O que era isso aqui o banheiro? Banheiro. Aqui eu não sei. O pessoal faz ritual nesse canto aqui, ó. O fogo, eu não sei. Porque outro dia tinha um ritual aqui, mano, e sumiu do nada antes. O bagulho é louco. Ó, ó o K2. Rapaziada do céu, que bagulho louco. Você tá doido. Como vocês puderam ver, a câmera captou a presença de uma entidade ah, feminina vestida meu. de branco de Vai. pé na entrada de um quarto. Sim. Certas entidades não podem ser vistas a olho nu. Contudo, podem ser capturadas por câmeras. Ó, oh, tem alguma coisa aqui Anderson. Tá sentindo mano? Oh, véio, tô bem, tô tudo arrepiado. E lá, o que que é? Olha lá, é a parte do fundo mano. É... Tem alguém aí? Meu Deus do céu mano. Novamente a menina de branco se manifestou. No final, eles ligaram o spirit Box a fim de se comunicarem com as almas aprisionadas no recinto. Tudo estava indo bem, até que o pior aconteceu. Sim, a mulher de branco pegou no braço do explorador. Nas imagens vemos uma mão branca pálida como a de um defunto o tocando. Agora repare o rosto da entidade. Parece que é apenas uma alma pedindo ajuda.